Fala, fala galerinha! É Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com a tag Nenhuma Só Mentira. <Sessos> No canal de Junior Costa, que é outro canal daqui, então a gente vai deixar aqui embaixo todas as informações que vocês precisam saber sobre ela. Então vamos começar aqui é muita pergunta e vocês vão entender. A sua intenção quando você coloca um vídeo no YouTube é que tenha muitas visualizações ou que sirva de ajuda, pelo menos, a uma pessoa? Eu acho que as duas coisas. A pessoa não vai mentir e dizer que não gosta de visualização, porque né? Você é que tá ali pra divulgar é, um trabalho, né? Você quer que, quer que as um pessoas vejam. Mas o que a gente gosta muito mais é quando as pessoas comentam. Por mais que a gente não responda muito rápido todos <risos> mas a gente gosta muito mais de interação do que os vídeos propriamente ditos então se a gente fizer a diferença pra alguém já é uma grande vitória Alguma vez você falou palavrão por um comentário maldoso no Youtube Ai gente, eu falo, então... eu falo tanto palavrão que propriamente <risos> que... sim, então <risos> Como eu não entendi direito essa pergunta, como assim um comentário maldoso? Tipo, uma pessoa comentou... É, um hater eu acho, e aí a pessoa ficou puta e falou palavrão. Ah, eu fiquei, não, mas eu, eu, eu falo pouco palavrão na verdade eu só olhei assim <risos> e fiquei tipo... Já te passou de não colocar vídeo por não ter ideia? Opa, tudo bom! <risos> Sim, várias vezes, porque a gente... Aí ah, tem umas épocas, gente, que dá um, um desespero que a pessoa não tem ideia, é, que pelo fica. amor de Deus. Inclusive, se tiver alguma ideia, comenta aqui embaixo. Eu posso... <risos> Quando você assiste um vídeo de livros, você assiste inteiro ou passa rápido pra ver o resultado final? Eu não passo rápido. Não, eu não passo pro final. Mas eu vejo em velocidade aumentada. Isso. Quem não faz isso, gente? Normalmente é isso que acontece. Pelo menos duas vezes, que é o máximo no caso, tá ali o vídeo é, passando. exatamente. Mas também dá o tempo, né? <risos> O que você faz quando envia uma solicitação de amizade pra alguém e esse alguém não te aceita nem te responde? Eu não fiz sentido nessa pergunta, mas... <risos> eu só... Ela tá perdida aqui no meio. Eu não sei. Depende, se demorar muito, eu cancelo a solicitação. Porque é. também eu não sou palhaça não Ninguém é palhaça tá? esperando, <risos> ninguém Mas, não, assim, não fica um sentido não Se não aceitou, beleza, é o que segue tá? É, e a não, eu não nem a amizade das pessoas que eu não sei aqueles, Só quem eu sei que vai me aceitar Então, se eu pedir, me aceita <risos> seus familiares estão de acordo por você botar vídeos no YouTube xix, Maria, aqueles, né? Vídeo no YouTube não, na minha família nós não entra Sim, acho que sim Nunca falaram diretamente não, mas se eles divulgam, eles comentam, assim É É ela vez sei pai tá se não veio aqui o outro. Só, <risos> só minha voz. Se o YouTube de repente eliminasse seu canal, o que você faria? A pessoa sempre chora, né? Porque depois de 200 segundos vídeos, pô. eu ia ficar puta. Ia ser é de a ideia. maior depressão, caramba. Vamos logo salvar, fazer um backup. <risos> já passou pela sua mente eliminar seu canal? Eliminar não. Parar. É tipo assim. Às vezes, quando a pessoa bate umas bad, tem umas vontades, mas. Umas pausa, Parar umas pausas. Parar. Pra refletir, esclarecer. Ninguém precisa excluir, então puta, que eu vou excluir esse canal. É <risos> todo, esse... todo esse trabalho que eu tive. <risos> Não, exclui não. Você se deprime ou chora com facilidade por certos comentários? Não, Essa... não. É um comentário... Ah, eu chorando aqui. Eu ah. só penso... Valeu. Pra quê, né? Pra que isso, tá ligado? Você precisa o trabalho. É tá Tudo bem. Ah, o que Piraxeg, gente. Sempre assim, ó, vai dar certo. Né, gente? O que você acha dos youtubers, booktubers que mostram em vídeos os mimos e produtos para publicidade que eles ganham? Eu acho que. Patrocinagem! A gente aceita. Okay. <risos> o que você pensa das pessoas que copiam sua ideia pra fazer ela no próprio canal? Alguém já te disse que você a copiou? Ou que você copiou fulana de tal? E você a copiou? E você? E seu pai copiou? E sua mãe? <risos> eu acho, paia, né? Pelo amor de Deus. Não tem pra que isso, minha gente. Bota o créditozinho, não, não, não dói. Sabe? Tem, tem aquela coisa da, da tipo, ah, peguei esse tema e vou falar aqui. É. Pra, tipo, ah, uma resposta. Como existe? Resposta a vídeos no YouTube. E eu acho que ninguém falou que a gente copiou nada, não, né? Pelo Graças de Deus, a Deus, não. Se não. tiver. Se foi, salta não foi intencional, não, não. Não. Não. não. Foi intenção, é. não, gente, se aconteceu aí e tal. Acontece às vezes de serem temas semelhantes, sei lá. E já aconteceu, por exemplo, da gente soltar um vídeo junto com a Yara, que era muito parecido. A gente não. Não combinamos. Na foi mesma menor, semana. Fóbia. É. Você realmente visita canais de pessoas desconhecidas ou só populares? Porque... Ah, eu vejo de tudo, gente. Eu tô um pouco sem tempo nos últimos dias, mas eu vejo de tudo: no canal pequeno, no canal grande. De vez em quando eu tô vendo uns vídeos, aí me inscrevo no canal. E quando vê, Carol, ei, quem é essa pessoa aqui? <risos> aí eu penso, ah, tá assistindo, é bacana. Mas é bom. <risos> Se te pagasse super bem por colocar vídeos no YouTube, que tipo de vídeo você faria e por quê? Eu acho que eu continuaria em livros, mas aí eu colocaria também outros temas, eu acho. Com as coisas da vida, sabe? Mas quando é, não é só falar assim, tal, tá, as pessoas né, conversar com as pessoas e tal, Enfim. Legal. Agora, o vlog não dava certo não. O vlog eu acho que eu não tinha paciência, é, o vlog, não. É, Vlog é a pessoa pra vlog, não sei fazer vlog. É, não. Qual é a sua meta em relação à quantidade de inscritos no seu canal? Um milhão. <risos> Gente, eu acho isso tão relativo. É, eu... Se as pessoas estiverem aqui interagindo com a gente, eu acho que. Ah, ó, o momento tô um feliz, tipo assim, também. É. A gente tem até uma meta, né? Tipo, ah, eu não fácil chegar em, sei lá. Foi a meta... 10 mil, a... 3 anos. Pronto, a meta da gente acho, no início era 5 mil. A gente já passou de 5 mil, tá tudo certo. Assim. Quanto maior a presença que tiver o canal, melhor, né? Porque, enfim, mais pessoas vão ser atingidas e tal. Mas eu acho que mais importante do que a quantidade de views é realmente essa interação. Então, enquanto tá tendo. Não, é quantidade, é qualidade. <risos> o que te serve ou serviu muito de ajuda com os vídeos que você coloca? Eu acho que pra, pra os dois aqui foi ver outros vídeos. Eu porque antes que... de começar, a gente já vinha assim. Uns dois anos de cabaré nesse YouTube. De ver vídeo, de ver como é que faz, como é que edita, é não sei o que é, total. E aí isso ajuda também. E não só vídeos de livros, é importante falar isso, porque uhum. tem outras referências também de outros é. nichos que, assim, agregam muito. Você fez no YouTube alguma amizade que more perto de você? Ah, eu acho que a amizade em assim, estado de assim de dia a dia, a gente não tem contato é, com ninguém, triste aqui, mas sabe. a gente já conheceu muita gente, inclusive daqui de Natal. Tem Camila, né? Inclusive Júnior, Cristian, moram com pé. é outra, outra Camila, é outra Camila. Tem Isso. Luiz também, que é inglês que mora aqui. Oh, tudo bom. E é massa, fora assim, as outras pessoas que a gente conheceu que também, né? Ave Maria, pessoas maravilhosas, mas não assim, de pessoas que a gente convive diariamente. Se você pudesse mudar ou adicionar algo no YouTube, o que seria? Mudar uma coisa, não sei não. Eu sou ruim de, de essas ideias. Tava pensando, ai, ah, tipo, que será que não tinha um chat? Tipo, ao vivo a pessoa posta um vídeo, aí vai lá e responde, aí começa a conversar com a pessoa e é legal não. Mas aí tem Skype pra isso. <risos> Como você qualificaria as pessoas que têm muitas contas no YouTube e se dedicam a insultar? O que você diria a essas pessoas? Melhor, <risos> Cuidar Eu... e achar uma coisa pra fazer. Pelo amor de Deus, porque não adianta nada dar audiência do mesmo jeito, entendeu? O YouTube ele não vai entender que a pessoa tá vendo pra odiar. É só audiência que a pessoa dá mesmo e, e perde tempo. É. Me que você não gosta de uma coisa, você dá audiência, você não gosta de coisa, aí você reclama porque você... Ai, aí pelo amor de Deus. É Vai nada. Penúltima questão: você já teve ou tem dificuldades para mexer no YouTube? Acho que não. É, no começo, talvez, algumas dúvidas ali, mas sempre ah. foi uma coisa meio tranquila. Eu acho que a gente tem muito mais dúvidas de edição e de premiere do que É, no as coisas offline do que online. É, é porque uma coisa bem intuitiva, assim, como a gente também já mexia muito com isso, internet coisas desse tipo, né, a, a galera de comunicação social, né, dos sobrinhos <risos> é bem de boas. Quais são os seus youtubers preferidos? Ai meu Deus, a lista, mas vamos lá Opa, tudo não coloquei nenhum ainda, vou pensar enquanto você Eu fala. coloquei Dani Noce, eu adoro, porque é um dos, dos canais que eu vejo pra ficar babando aquela edição e aquela estética deles, pelo amor de Deus Ai, meu, vou copiar do teu. Kate, é outra que eu já falei aqui, uma, não sei se ela é americana não, não lembro agora. Mas ela é maravilhosa. Rainha dos vlogs, inclusive. E era do Conta Encanto, né, que a gente sempre comenta aqui, maravilhosa. de Jiu -jitsu. Também por essa questão mais de conteúdo, que eu acho, massa, ah, são as coisas bem reverentes que ela traz. Que você fica, quem diabo grava um vídeo de... Tipo, Mara, é uma uns ah, negócios é que você ficava, vai eu não conseguiria fazer um negócio e fica maravilhoso. Nunca então, com aquele vídeo do que não tinha nada. É. Tipo, um vídeo <risos> pra falar de nada que <risos> E mais recentemente não, mas tipo, de um tempo pra cá eu tô vendo bastante Léon e Nilce, né, maravilhosos. E gosto bastante dos engenheiros que também falam muito bem e... ai ah, eles são ótimos. E enquanto eu tava falando, eu tava pensando, acho que eu não consegui pensar em nenhuma verdade, para tudo bom. Gosto de André Pille, uh, Márcio Guerra. André Pille ele fala sobre tecnologia de uma forma meio assim... Tranquilo, descontraído ele e tal, dá algumas dicas Márcio Guerra, que fala, faz avaliações De pessoas cantando, é super divertido De assistir Ah, eu lembro desse, ela era bom É, é legal, e tipo, pronto Eu não vejo muita coisa não, só booktubers mesmo Eu ia dizer todos, porque eu sou de peixe. <risos> Gosto de todo mundo Amo todos <risos> Aproveita e deixa aqui nos comentários quais youtubers vocês assistem muito Quais booktubers mesmo vocês gostam de assistir Pra que a gente possa né, fazer uma troca de informações aí Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal se não for inscrito E ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui Valeu. Valeu. O que você pensa das gurus que copiam sua ideia para fazê-la no Por próprio... Um já... eu, não tema, não, eu, eu também pense... não entendi. Das pessoas, vamos é, dizer assim. É. <risos>